Oi, meu nome é Leandro e hoje eu tô aqui pra trazer vários motivos pra você ser otimista. Ser otimista não tem a ver com fingir que está tudo bem quando as coisas não estão bem. A pessoa otimista, ela sempre vai acreditar que momentos bons virão e que tudo vai passar, porque toda tempestade passa, toda escuridão passa e é um dos motivos que é muito bom ser otimista. É muito bom ser otimista. O otimismo, ele, de uma forma indireta, ele atrai o sucesso, porque é uma pessoa pessoa otimista, ela não foca naquilo que vai dar errado, ela sempre foca naquilo que vai dar certo ela foca nas suas ideias, ela faz acontecer as suas ideias, isso atrai sucesso, ela busca que as suas ideias deem certo isso é uma lei da PNL se tu buscar as coisas que vão dar certo elas irão dar certo, mas se você busca coisas que não dão certo nunca vai dar certo, uma pessoa otimista ela sempre produz mais, porque ela, como eu disse anteriormente, ela nunca foca naquilo que vai dar errado, ela sempre tá focando naquilo que vai dar certo, ela põe suas energias naquilo que vai dar certo e, e todos os seus planos irão dar certo, todos os seus sonhos vão se realizar, Tanto tá do lado de uma pessoa otimista é muito bom, ela consegue fazer a nossa energia fluir, ela consegue trazer alegria pro nosso dia, ela não reclama o dia inteiro, ela é otimista, sabe que as coisas estão ruins, mas vai dar certo. Ela passa uma energia positiva... E pessoas otimistas são tudo de bom ele considera suas limitações mas essas limitações não impedem dele conseguir as coisas que ele quer por isso seja uma pessoa muito otimista se você não está sendo uma pessoa otimista você deveria refletir nisso que eu tô falando uma pessoa positiva também ela consegue desenvolver seus relacionamentos muito bem me diz uma coisa você gosta de pessoas pessimistas que está do lado dessas pessoas pessimistas que só Reclamam da vida Que se fazem de vítima Que ficam falando o tempo inteiro Que nada vai dar certo Que pra ela nunca vai ser legal Ela não consegue nada Ou tu prefere pessoas otimistas Que te botam para cima Que sabem que podem ver algo de melhor Amanhã Que te motivam Que te dão um empurrão na vida Eu cheguei no final do vídeo Espero que você tenha gostado Se você gostou deixa o seu joinha Compartilha com seus amigos Porque tem pessoas que precisam mudar Elas precisam ver esse Conteúdo. Se inscreva no canal e não se esqueçam de clicar na campanha para receber vídeos novos. Toda semana vai ter vídeos novos no canal. Espero que você tenha gostado. Obrigado pela atenção e, e tchau!